Seremos. Já nos odiamos então nos amemos Unidos viramos gigante diante do branco racista pequeno Se morro de banso, vira o pesadelo de todo inimigo de nossa liberdade Somos todos Marcos Garvey, me procure na tempestade Ei, Afrocypher 3 não consegui ler ele africano. Tempestade passou, chegou a bonança Marcos Garvey regou pro solo Em nosso peito brotou a esperança Cada criança preta dança ciranda Com a mente fortalecida pra Somália se tornar Wakanda Oferta de potássio é vitamina pro negro drama Arregaço quem discrimina jogando banana Rap white quer ser rap god sem rap good Aqui é boliche nesse rap game, bolinha de gude Estrelas além do tempo, vidas cruzadas Constelação é o cruzeiro e o flow magia de encruzilhada A fúria negra ressuscita outra vez, a afrocyber Projeto clássico, capítulo 3 Meu pai morreu assassinado e a mãe no hospital uma tragédia Sou fruto resistente mesmo se a saudade espanca Sou meia idade deles e chegou perto da média Da expectativa de vida de uma pessoa branca Se a ignorância foi uma bênção a mídia vem sendo papá, dando papá pra quem só pensa cacá Gubu dados móveis, neurônios e móveis. Eles precisam de livros, não de automóveis Foi gol? Meu rap faz poesia da ferida que não estanca Todo mundo tem uma amiga preta que pensa que é branca Tem preto que odeia preta e sempre avalia Pois cresceu ouvindo, tem que clarear a família Fui o um maluco no pedaço, hoje sou hit. Flow Will Smith, no beat eu sou hit. Nós somos lindos, ou melhor, realeza. Seu globo ocular que não quer ver nossa beleza. Sejamos mais do que presas, sendo presas. Amor e nossa força são irmãs e mesas. Pode fingir, mas sabemos que você sente. Que uma MC Sofia incomoda muita gente. Não querem ser black na face, mas querem no face Rimão tão fácil, mas rimão tão fake No make, quem dito rap game tem cartão black Carta branca e marra de skinhead Spin that shit O mundo gira e os nossos rodam Exceto os nossos Pelés e os nossos Jordan Cortam este mal pela raiz Quando usam o machado de Xangô na alma e na mente já Dr. MCs tiraram-me do coma Dr. do e os sintomas Suas batidas pulsaram meu coração A toda quando ele parou conheci o Dr inventou, mas o que nos difere é a oportunidade de usar grafite 07, uma 9 milímetros Tipo boi correndo, como tu fudendo, o que nos difere são alguns centímetros Eles queriam nos delimitar, claro. de todas as que viam nos campos. Nos ver militar, as nossas escritas nos que campos. nos ver sangrar, pra regar suas lavouras em campos. Esperavam ter que aturar. Nossa, Nossa gente brilhar em todos os cantos. Agora falam de pretos no topo. Mas agem como quem queria ver os pretos no tronco. Reagem com histeria, sempre com um discurso pronto. Não é racismo. Gratuito dos brantos Adoro a estética, aldeia genética, eu tô ligado. Essa visão não é tão complexa quando observa deste lado, inspirado em EDI MV, eu me vi quando vi, public enemy. Não, Descobrimos seus segredos, dimina nossos sonhos, mas nosso sorriso negro te assusta quando vê brilhar. Ainda temos voz ativa, nada pode nos parar. Mantemos temos a mente engatilhada. É um, dois, pra atirar. moto treta é eu mesmo, muita rima e pouco músculo no underground já que o mainstream é tá igual crepúsculo, branco, pensou em bater de frente? cancela, coisa tá preta igual essas cara que cê viu na tela sou o cirilo do seu carrossel, entendeu? jogo virou e hoje a Maria Joaquina tem filho meu, comum Brasil é engraçado que nem o Mussum, esqueceu do guri do Habibis mas não de 7 a 1 vida fora da terra é fantástico Fantástico, memo é africano, ganhar comida de plástico Meu bolso segue pobre, mas minha alma ainda tá rica, e até esqueci do ano lírico, Pois meu povo tem larica Minha fome por vitória Me faz ser superguloso Que não quer ser presa à Toa e só sair tuberculoso Sou jonga livre, matei os racistas e depois ri Racismo reverso, maior piada que eu já ouvi